Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, eu saúdo todos os que estão aqui presentes e também todos que estão conectados pelas redes sociais. Meu nome é Maria Luísa, sou uma colaboradora aqui da casa e antes de iniciarmos as nossas reflexões, quero convidar a todos para fechar os seus olhos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 e nos intui em nossa jornada. Nas asas desse anjo, nós vamos chegar à esfera do amor, onde nós encontramos nossa querida mãe, Maria de Nazaré. E a ela nós pedimos que nos coloque em seu colo, nos cubra com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade. E que com ela, nós possamos aprender a amar e perdoar incondicionalmente todos os nossos irmãos. Envolvidos por este amor, nós chegamos diante do nosso Mestre Jesus. E ao Mestre, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E a Ele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 Graças a Deus, graças a Jesus E hoje o nosso tema, ele se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo E é um mandamento, é um mandamento Honrai o vosso pai e a vossa mãe Na doutrina espírita, nós aprendemos que somos espíritos medianos e ao planejar o nosso reencarno, nós precisamos da ajuda do nosso anjo da guarda. É com o auxílio dele que nós escolhemos a nossa família, quem vai ser nossos pais, nossos irmãos. E neste planejamento, os nossos pais nos aceitam como filhos. E esse mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, ele é muito poderoso, porque além de amar, ele fala que nós precisamos honrar. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, mas honrar ele colocou somente para pai e mãe. Vocês já pararam para pensar por que disso? Qual a finalidade de honrar somente pai e mãe? Simplesmente porque eles abriram a porta da vida para nós. E este... Desculpe. Eles aceitaram o compromisso de trazer ao mundo outro espírito. Eles aceitaram a missão de amar, respeitar, cuidar e orientar. E é graças aos nossos pais, eles são a causa maior do nosso nascimento. Sem eles nós não estaríamos aqui. E qual é a diferença entre amar e honrar? No dicionário, disse que amar é um sentimento muito forte de afeto que nós temos por alguém. Na doutrina espírita, amar é fazer ao nosso próximo todo o bem possível é fazer a ele tudo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós e esse mandamento honrai vosso pai e a vossa mãe ele é uma lei uma consequência da lei geral da caridade ensinada pelo nosso mestre Jesus em seu evangelho ele nos diz... Que nós não podemos amar... O nosso próximo... Se não amamos o nosso pai... E nossa mãe... Por quê? Porque eles são as pessoas mais próximas que temos... E aí deve estar passando... Na cabeça de vocês... Ah, Maria Luísa... Mas você não conheceu meu pai... Você não sabe do que ele foi capaz... A minha mãe a minha mãe me abandonou, você não sabe como ela me tratava, e neste momento eu peço agora para que nós reflitamos juntos, de todos nós aqui presentes, quem é que nunca errou, quem é que nunca na vida se equivocou, se enganou? Vamos lembrar de mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus, que está no Evangelho, capítulo 10. Quando os fariseus trouxeram em sua presença uma mulher pega em adultério. Naquela época, o castigo era o apedrejamento até a morte. E eles querendo testar Jesus, eles perguntaram o que, que, ele deve, o que, que deveria ser feito. E Jesus, com a sua humildade, mas imensa sabedoria, Ele respondeu, Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Olha só que ensinamento. Quem de nós, quem somos nós para julgar o outro? Toda vez que eu aponto um defeito para alguém, tenho três dedos apontando para mim. E a indulgência. Indulgência é um dever que todos temos que ter. Uns para com os outros. Por quê? Porque como eu disse no início, somos espíritos imperfeitos, medianos. Se estamos aqui reencarnados, é porque nós estamos buscando a evolução. E, portanto, somos passíveis de erro. E é por isso que a palavra honrar, ela encerra um dever ainda maior para com os nossos pais. O dever da piedade filial. E, ou seja, junto com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, nós precisamos ter respeito, submissão, condescendência E dessa forma, nós devemos, de modo ainda mais rigoroso, amar e cuidar de nossos pais da mesma forma que eles fizeram conosco em nossa infância. E esse dever, ele se estende as pessoas que estão no papel de pai e mãe. Porque hoje em nossa sociedade, as nossas famílias têm composições diferentes. Há mulheres que são chefes de família, há pais que estão desempenhando função de mães, avós que estão criando seus netos e netas, e inclusive há homens e mulheres que que no desejo de formar uma família, adotam as crianças. Então, hoje, nós estamos aqui refletindo sobre o honrar pai e mãe. E esse mandamento, ele é muito importante, porque toda vez que uma mãe... Ela recebe a notícia de que ela está grávida. Ela já desperta dentro de si um imenso amor por um ser que ela ainda não viu. E esse amor, ele se multiplica de uma forma imensurável no ato do nascimento. Quando ao ver aquele bebê, aquela carinha tão meiga, tão angelical, ela tem o um imenso desejo de amá-lo e de protegê-lo. E assim, durante toda a infância, as crianças são conduzidas, são orientadas por seus pais, que com todos os seus ensinamentos, exemplos, a orientam para a vida. E é por isso que aqui a gente diz que toda vez que nasce, um bebê, nasce também um pai e uma mãe, porque esse pequenino ser, ele não vem com um manual de instrução, com um botão de liga e desliga, e pode ser o segundo, pode ser o terceiro, nenhum vai ser igual ao outro. E o mandamento, honrai vosso pai e honrai vossa mãe, não é somente os respeitar, mas é os de assistir em suas necessidades. É lhes proporcionar um repouso na velhice, o um cercar de solicitudes da mesma forma que eles fizeram conosco. Quantas noites em claro a nossa mãe não passou conosco nos acalentando, seja por uma dor, por um soro? Quantas vezes eles não tiraram do seu prato o alimento para que a sua criança comesse? Quantos sonhos nossos pais adiaram para realizar os nossos? Quantos soros escondidos por um gesto com uma palavra de ingratidão. Tem uma música que fala Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto eles estão aqui. A mensagem desta canção ela é muito clara. Ela nos diz que a vida é um trem-bala e somos todos passageiros prestes a partir nós não sabemos nem o dia, nem a hora e é por isso que nós devemos aproveitar todo momento para dizer ao nosso pai à nossa mãe e a todos que nos cercam o quanto os amamos rir de coisas banais ser colo ser abrigo compartilhar e assim, vivendo junto em nossa família nós temos também os nossos parentes e aqui a gente entra na parentela corporal e espiritual na formação da família não é o pai que cria o espírito do seu filho ele fornece o invólucro corporal o corpo ele procede do corpo mas o espírito ele não procede do espírito porque ele já existia antes da formação do corpo e aqui cabe a grande missão dos pais de ajudar no desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para que ele progrida e por que isso? Porque esse filho, ao retornar à pátria espiritual, quando ele desencarnar, ele deve voltar melhor do que ele saiu. E essa tarefa ela vai ser cobrada de cada pai e de cada mãe. A família corporal, que ela é planejada lá no plano espiritual. Antes de reencarnarmos... Lembra que eu falei lá no início... Né? Da, da preleção... E quem é que vem junto conosco... Formar esta parentela corporal... A grande maioria são espíritos amigos... Com os quais nós temos afinidade... E que com a bondade de Deus nosso Pai... Ele permita que nasçamos todos juntos novamente... E formar uma família de sangue, não quer dizer formar uma família perfeita, sem nenhum problema. Eu posso me dar muito melhor com uma amiga, com um amigo, do que com o meu irmão, com a minha irmã. E Deus, nosso Pai misericordioso, Ele nos ama tanto que Ele permite que a nossa família espiritual que lá se, se encontra nos acompanha aqui em nossa jornada inclusive quando nós faz, praticamos o Evangelho no Lar ah, os que estão aqui presentes vocês conhecem a prática do Evangelho no Lar? quem conhece, por favor, levanta a mão que maravilha eu vou explicar então para quem não conhece. A prática do Evangelho no Lar é uma, uma atividade muito simples, mas primordial. E ela consiste em, primeiro, junto com a família, vocês escolhem um dia da semana e um horário que todos estejam presentes. Também escolhe um ambiente da casa que seja calmo e tranquilo. Pode ser na cozinha, em volta da mesa ou na sala. Nesse dia e hora marcado, a família se reúne, abre o evangelho. Pode ser de forma aleatória ou escolher um capítulo. Faz a leitura de um trecho, não precisa ser longo. E quem fez a leitura, comente sobre o que entendeu, a mensagem que trouxe para si. Incentive também as demais pessoas a falarem. Feito isso, encerra-se com uma oração em agradecimento pelo estudo do Evangelho. Quem não conhece essa prática e tiver algum interesse, pode, no final da nossa preleção, passar na secretaria e pegar este folhetinho, onde tem bem explicadinho como é a prática do Evangelho, os seus objetivos. E também pode tirar alguma dúvida com todos os nossos colaboradores que estão de crachá. Voltando para o tema, a nossa família é a nossa principal escola onde nós temos a oportunidade de praticar um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou. Amar ao próximo, como a ti mesmo, e perdoar incondicionalmente. Sabemos que as famílias, nós temos as, as diferenças, as desavenças. E essas situações, elas têm apenas por objetivo... Nos ensinar. Ensinar o que? A nos colocar no lugar do nosso próximo. Seja irmão, irmã, pai ou mãe. É nós observarmos as nossas atitudes. Refletir sobre cada palavra, sobre cada ato. Seguir os bons exemplos que temos e repelir aqueles que não são adequados. É por isso que nós temos a nossa inteligência, a nossa consciência e o nosso anjo da guarda, ele nos fala pela nossa consciência, ele nos intui, nos orienta para que nós possamos discernir o certo do errado. E é nesse exercício diário de nos colocarmos no lugar do outro, que nós vamos nos melhorando e consequentemente ajudando toda a nossa família. Eu quero encerrar essa nossa reflexão lendo para vocês alguns mandamentos para que todos nós possamos ter paz em nossa família. Tenha fé. E viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz. Reserve momentos para a diversão e a brincadeira com a sua família. Porque a diversão aproxima e a brincadeira educa. Eduque seu filho através do diálogo, do carinho e do apoio. E tome cuidado. Quem bate para ensinar, está ensinando a bater. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser. Partilhe seus sentimentos com sinceridade e aprenda a ouvir. É por isso que nós temos uma boca e duas orelhas respeite as pessoas que pensam diferente de você você não sabe o quanto podemos aprender com as diferenças procure resolver os problemas com calma e aprenda buscando em toda situação o seu lado positivo e por último peça desculpas a quando ofender e perdoe de coração ao ser ofendido pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos dar e agora eu quero convidar a todos novamente para fecharmos os nossos olhos e juntos elevarmos o nosso agradecimento ao Pai da Vida por estarmos aqui reunidos e refletindo sobre os seus ensinamentos. E ao Mestre, nós lhe pedimos que nos abençoe, nos ilumine nesse restante da semana e que nós possamos estar aqui juntos na próxima semana estudando e refletindo sobre o seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, boa noite para todos.